Falação, acabou a Zica! Chega de Zica! Vai-te embora, Zica! Porque o Flamengo ganhou do Bragantino e quebrou o tapu depois de dois anos sem ganhar, quase três anos sem ganhar do Bragantino. É isso mesmo! Vamos falando sobre esse assunto, mas antes quero que você se inscreva no canal, deixe o like, ative a notificação para você não perder nada. Qual a partida apagada era muito importante, tá bom? E é isso. Faça o nosso canal crescer, gente. Gente, inscreve aqui. Botão de inscreva-se. Aqui, gente. Não é aqui o botão de gostei. Tá bom? É de graça, gente. Não é pago. Muita gente acha que é pago. Mas não é pago, gente. É de graça. Se inscreve de graça. Dá um like de graça. Então, vou falando sobre esse assunto. Porque, cara, que vitória do Flamengo, cara. Em, menos, em, em cinco minutos, Pedro faz um hat-trick sensacional. O que, que é isso? E olha, vou falar um negócio aqui. O Pedro tá botando tá botando a sua cabeça lá na Copa do Mundo, hein? Como ele falou aí né, na entrevista. né Precisa trabalhar, tem que treinar, tem que jogar muito para ser colocado, e é cara, tá certo, né, cara? Ele é um jogador muito bom, né, cara? Joga muito, fez hat-trick em 5 minutos, do nada o Bragantino empatou o jogo ali. E quando foi, e aí depois, Pedro mudou a história do time, né? Foi lá, virou, fez 3x1, fez 4x1, depois desanimou o Bragantino, desanimou, gente, desanimou, já pensou? Gente, é mulher sempre assim, por isso que eu falo. 4 jogos sem vencer. Gente. O, no mês de setembro o time perdeu, empatou né, pro Ceará, antes do, do jogo contra o Vélez, né? Jogo da volta. E aí depois empatou para o Goiás, né? Antes do jogo contra o São Paulo, jogo da volta. Aí depois, aí depois o time perdeu para o Fluminense, né, né? E aí depois perdeu o Fortaleza nessa, nessa quarta-feira passada agora. Então, cara, que vitória desse time, cara. Tinha que vencer, antes. Tinha que vencer, cara. Porque, cara, esse Flamengo é muito bom. Né? Porque. É, ah, o Flamengo não ganhava quatro jogos. Né? O Flamengo venceu só em competições. Três, três vitórias foi em três competições. Conto, não, três não. Foi duas. Duas. Contra a Vélez, contra São Paulo. Contra a Vez na Libertadores Contra o São Paulo na Copa do Brasil né? Então é isso, né, cara O Flamengo é o time que tá voando Tá voando mesmo Então, então eu quero saber, cara eu Quero saber muito Se o Flamengo ganhar a Libertadores Esse time vai estar tá Com um pés No, no chão Vai estar tá continuando os pés No chão né? Porque, cara, esse time Tá muito bem né? É, claro né deveria ganhar do Fortaleza né era favorito para ganhar do Fortaleza ah, qual que era favorito porque o Fortaleza tem um elenco muito fraco né o tava com um elenco muito fraco né lá no, no lá no primeiro turno né não estou falando que não tem um elenco fraco desculpa aí né por isso né? é, eu bem que se desentenderam né? É, e aí, tava com um o helicóptero muito fraco. Né? Fortaleza melhorou, né? O Ivoda melhorou tudo. Fortaleza, e é isso, né, cara? Que time é esse, cara? Que Flamengo é esse? Mas, Denzel, tem é tudo pra ganhar Libertadores? Tem tudo pra ganhar a Libertadores, gente. E olha, a... O, a decisão é já semana que vem, né? Porque, tipo assim, amanhã já é 2 né? Amanhã é 2 Aí, segunda-feira 3 é Terça é 4 Quarta é 5 quarta O Flamengo joga com o Internacional, né? Internacional Aí, depois 3, né? segunda 4, terça 5, quarto Aí, 6 6, né? Quinta, 7, 7: Sexta, 8: Sábado, 9: Domingo, até 10: Segunda, 11: né? é, Terça e 12: né? É quarta. Então é semana que vem já. A, a, a, a final né? já começa a semana que vem. Já passando essa semana, passando essa quarta que vem, na outra quarta que tem aí o, a final. Da Copa do Brasil Então, gente É muito bom, né, cara é, Os gols foram marcados por, por Os gols foram marcados por Pelo Gabigol, né Que abriu o placar logo comece, no, Logo perto da reta final Aí depois Elinho empatou o jogo de pênalti, né E aí depois O Flamengo fez O gol da virada com o um gol de Pedro, né? De cabeça Aí depois o Pedro fez 3 é o gol de Pedro né, é gol de peito, Que golaço E aí depois, pra matar o jogo Pra matar o jogo, pra fechar o caixão, né? E aí chuta pro gol Com força mesmo Seja para o Cleiton E chuta pro gol tenta, O Cleiton tenta pegar a bola Mas não consegue Foi muito forte mesmo E ele não conseguiu a defender a bola Então, é isso, 4x1 é um Flamengo O Flamengo agora tem o Internacional Quarta-feira, né é, Lá no Maracanã O jogo, jogo, primeiro jogo Para jogar o jogo no Maracanã O time tinha perdido, né O Internacional por 3x1, né é, na, na estreia do rival, né E aí O, o time né? O time do Flamengo Né o é, internacional aí no final de semana enfrentará o no outro final de semana enfrentará o o Atlético Mineiro né parece né Atlético Mineiro e o Cuiabá né e, não Cuiabá não e aí depois tem o jogo da volta Tem o jogo da ida outro Corinthians final da Copa do Brasil então são jogos do Flamengo então é isso Quero que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative a notificação para você não perder nada. Compartilha com a galera, muito importante, tá bom? Faça o nosso canal crescer, tá bom? De coração, se inscreve no canal. Obrigado, por... obrigado muito pra você. Obrigado muito com você. Muito, muito obrigado. Peço muito, a... agradeço você por ter canal chegado a quase 300 inscritos, tá bom? Agradeço muito de coração, tá bom? Muito obrigado para você que tem me ajudado e vou continuar trabalhando, tá bom? Valeu, fui e até lá!